Somos ONG e o intuito é transmitir informações de alta qualidade. ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga, dando uma mãozinha aos alunos e aos curiosos de plantão. Distribuição Columbia TriStar International Jack Quinn Sua missão tem código vermelho Às três e cinco da tarde, hora de Greenwich Um caminhão com 32 e de plutônio inativo Foi roubado de uma instalação nuclear americana fora da Croácia Acreditamos que Stavros e sua organização venderão carregamento para os iraquianos dentro de 24 horas. Seu objetivo é levar o carregamento de plutônio em segurança de volta à base. Saiam da frente! Telefone para o senhor! Ah, está aqui. Temos a confirmação por satélite de que ele está dirigindo o XRT. Uau, Isto vai ser interessante. Quinn tem 24 horas para chegar à fronteira. Se conseguir, vai finalmente se aposentar. A colônia. Brasileira Master Sound, Sul da França, três anos depois A vaca está no meu caminho. Não é uma vaca, Jack. É um cisne. Bom, seja lá o que for. Está no meu caminho. No seu caminho? Ah. Ah. Seu cisne é lindo. E você também? Não por muito tempo. Ah. Você vai continuar linda. Só que um pouquinho mais redondinha. E um pouquinho mais gordinha. Jack, esse bebê é o que queremos. É claro. Bom Jack. Costuma se bater antes de entrar? Não, quando se entra pela porta dos fundos. Pensei que soubesse disso. Hehe. <risos> que me encontrou. Nunca perdemos você de vista, meu caro. Então já deve saber que estou aposentado. Que é isso? Quanto tempo vai ficar sem fazer nada vendo o pôr do sol? Você é um caçador, Jack, admita. E está perdendo uma boa caçada. Você não entende. Para mim é questão pessoal. Para você, é questão política. Ah, vamos. Política dá dinheiro. E traz boas oportunidades. Tudo é política. Você quer uma razão pessoal? Eu vou te dar o. Stavros está de volta. Nós o queremos vivo. Queremos saber tudo. Nomes, rotas de fuga e para isso precisamos de você. Você é o único cara que conhece seu trabalho, sua forma de agir. Vamos, Jack. É a sua última chance. A equipe Delta está esperando por você em Antuérpia. Encare os fatos, Jack. Não pode se aposentar enquanto ele estiver nativo. Como? Será que ele vem? Eu não sei. Talvez tenha mesmo se aposentado. Se ele não vier, vamos usar o plano B. Coloque o banco para frente. Está um pouco apertado aqui atrás. Mas vocês já estão acostumados a isso, não é? Então você explode alguns cartéis de drogas do terceiro mundo, presta testemunhos do Congresso e nomeiam você diretora? Né? Vá direto ao assunto. O negócio é o seguinte: você não passa de um agente sem importância. Você só foi bom em uma coisa: trouxe Quinn de volta ao jogo. Isso será um grande desafio. Pare aqui. Antes que me esqueça, deixei um presente para você. <encontrava> daqui <Oops einem> and <manuscrito> <Munion> Bonitão, você é um gatão. Valeu. Não diga que não é perigoso. Você deve ir e voltar em 36 horas. Estou procurando o Yas. Oh, a voz que essa dói. Esta dói. Estas também. Quero essa tatuagem bem aqui. Quem é você? Sou quem procura. Você? Você julga as pessoas pela aparência? Detesto esse tipo de gente. Quem faz o seu cabelo? Ziegfeld ou Roy? O último cara que fez cozação com o meu cabelo ainda está tentando descobrir como perdeu a virgindade. Eu não estou interessado na sua vida sexual. Isso já perdeu a graça. Quem é você, afinal? Jack Quinn. Se quiser dançar, peça gentilmente. Só estou checando se é mesmo quem de ser, Sr. Quinn. Nossa, é você mesmo. Ouvi falar que você tinha se aposentado, Jack. Uau! A fábrica do Papai Noel. Tem essa aí, uma de suas renas? Não tenho renas. Mas tenho os melhores doentes do ramo. A fábrica do Papai Noel para bandidos. Ah, não trabalho mais para os bandidos. Só para os mocinhos, Jack. Diga o que precisa. Eu tenho coisas que nem eu mesmo sei que possuo. O ataque leva a vitória, mas a defesa que manda no jogo. Aceito dinheiro, ouro. Você abriu isso? Abri. Cuidado, faz mas... projeito! Ah! Mas não aceito o pagamento em cheque. Sim. E tem mais uma coisa. Quebrou, pagou. Sacou? Senhores, este é Delta 1. Um. Esqueçam que já ouviram. Este é o Sr. Yamir. Ele tem informações de que Stavros vai estar circulando amanhã à tarde. Em algum lugar por aqui. Um parque de diversões. E quem é meu atirador? Sou eu, senhor. Sabe usar isso? Ela foi modificada para atirar dartos muito tranquilizantes. Pode acertar um homem com precisão a 180 metros de você. Com isto eu posso acertar até em uma mosca. Ele é como uma serpente. Se olhar direto nos olhos dele, ele ataca sem piedade. Quando Stavros for identificado, tome sua posição. Só temos uma chance de atirar. Dois dardos matam um homem, três um rinoceronte. E queremos Stavros vivo. Bem-vindo a Ando Eu consigo com duas mulheres perto do carrossel. Entendeu? Está acontecendo alguma coisa. Bravo 1, um, já temos estado. Direção norte em uma Mercedes cinza. Três homens o acompanham. O chofer te colocado. Espere até que entre, Bravo. Delta 2 e Delta 5. Tomem posição. Os demais esperem. Entendido, Deltão. Na próxima meia hora. Sim, mas que noite para fazer isso. Tem que ser hoje. Está fácil demais. Vem na mira, sem interferência. Estou pronta para atirar. Não é estábamos. Ele é canhoto. Estábamos é canhoto. Como? Não é ele. Encontrem o chofé. Todos em posição. Vamos lá, vamos, amigos. Vamos aqui mesmo. Isso. Vamos lá. Estamos controlando as saídas. Estou vendo. Entendi. Na aula do tigre. Quem é a mulher? Ela está escondendo alguma coisa. Pode ser uma bomba Minha nossa... dele dizia que sua diversão preferida era andar em seu pônei nos finais de semana. Ele adorava aquele pônei. Aquele cavalinho vai sentir saudades de meu filho. Eu sou um profissional. Já matei tem muito. Mas a maioria era gente que merecia morrer. Meu filho tinha seis anos. Meu filho tinha seis anos. Agora isso é pessoal. Candidato para residência na colônia Jack ou Quinn Nascido em 1959 Entrou para o serviço no exterior aos 22 anos Treinamento avançado, demolições Treinamento psicológico em ações de defesa Especialidade, antiterrorismo Última missão Captura de Stavros Sequência em vídeo a 19 Interdição em Antuérpia Agente Quinn tinha grande chance de êxito, mas seu alvo escapou. Você fraquejou. E agentes fracos não são aceitos. Por suas habilidades, você foi designado para a colônia. Não! Caso não queira cooperar, Sr. Quinn, ainda tem uma alternativa. Gás letal indolor, porém eficiente. Mas para que se aborrecer? Você já está morto mesmo. Foi a informação que sua esposa e amigos receberam. Para continuar vivo, ponha seu polegar no visor perto da TV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Identificação confirmada. Obrigada, Sr. Quinn. Jack, que bom que se juntou a nós Alex Goldsmith O Homem dos Impostos Mas você Morreu há seis anos Nossa, já faz seis anos? Poxa vida Subo no carro. Alguns amigos querem conhecê-lo. Senhores, venham conhecer o famoso Jack Quinn. É um prazer, Quinn. Moislevan, você morreu no Líbano. Na verdade, em Beirute. Todos vocês agentes ou ex-agentes. Ou ex-inimigos. Somos muito valiosos para sermos mortos e muito perigosos para que nos deixem soltos. Bem-vindo à colônia. Gwen? Estão. Já entendi. Pensei em tê-lo matado em Tuzla. Parece que não. Eu não gosto desse homem. Jack, deve sempre usar isto. Um pequeno invento. É um bip e também um timer. É para que saiba onde deve estar e por quanto tempo. Quando tocar, você deve responder. Somos um reservatório de ideias, Jack. Estamos conectados com todas as bases do mundo. Analisamos incidentes terroristas e indicamos qual a melhor medida a ser tomada por nossos clientes governamentais. Somos a última linha de defesa contra o terrorismo global. E ninguém sabe da nossa existência. Ah, o que temos hoje? Vemos aqui os destroços de um 747 na rota São Francisco Seu, Coreia do Sul. Interceptamos sinais do local da explosão. Põe o fone e mantenha a mão no scanner. De Washington. Estou com uma declaração do secretário sobre a tragédia da Gold Air, mas não vou responder a nenhuma pergunta. Não houve sobreviventes entre os 176 passageiros a bordo. A CIA alega que o avião foi derrubado pela Coreia do Norte em um ataque terrorista não provocado. O secretário apoia esta avaliação e mais tarde dará uma coletiva a respeito do ocorrido. Os coreanos negam o atentado enquanto o presidente dos Estados Unidos consulta os aliados. Jack, sua utilidade para nós consiste em sua capacidade de analisar e interpretar as informações durante os períodos de crise. É por isso que esta colônia existe, Jack. Obrigado. O avião explodiu por mau funcionamento interno. Foi muito rápido. Acabou. Interceptamos a gravação da conversa do Pou 277 entre a cabine e a torre. Torre Pacífico. Temos tráfego não traçado em 329... Ora, ora. Não é agradável pensar que os coreanos tenham esse tipo de tecnologia. Alguém tem alguma outra opinião? Ninguém. Eu preciso pensar melhor. A análise confirma o relatório. Moiche, você acredita? Não estou certo. Não mentindo. Está escondendo alguma coisa. Eles sabem de alguma coisa sobre a explosão. Vamos examinar as imagens do satélite. Parei! O que é aquilo? É uma sombra. Bingo! É um rastreador. Não, é um caça F-4. Faremos a simulação para avaliar essa possibilidade. Se voava tão perto, não deveria ser captado pelo radar. Os coreanos captaram o um F-4 no radar, mas atiraram num avião de passageiros. Os americanos usavam um junto como fachada para encobrir dados sobre novos testes de armamento. Eles dissimulavam e assim os americanos podiam espionar de uma base militar. Audacioso. Excelente, Jack. Lasers subaquáticos. Lasers. A partir de um metro abaixo da superfície, o laser destrói qualquer coisa... O laser ou a correnteza pega você. Eles pensaram em tudo, Jack. Ninguém escapou antes? Ninguém? Ninguém. O último que tentou foi o inglês, que se chamava Bryce. Isso foi antes do laser ser instalado. Coitado, não sobreviveu 24 horas. Seu guardião o matou. Cada residente tem o seu guardião. Ninguém sabe quem é ele. O trabalho dele é observar tarefas, atitudes, comportamento, produção, esse tipo de coisa. Se o residente escapar, o guardião é enviado para matá-lo. Como esconderam este lugar por tanto tempo? <risos> Camuflagem. Somos virtualmente invisíveis. Thank <laughs> you. Você tem cinco minutos para se apresentar em seu quarto. É, é. Identificação confirmada. Obrigada, Sr. Quinn. Permaneça em contato até segunda ordem. Fuck. Feliz anniversario. Agora são 14, liras, por favor. Grazie. Oi, sou Maria Fiorelli. Conversamos por telefone. Fico feliz por ter aceito nossa oferta. Estou lisonjeada. É muito generoso. Mas foi um pouco difícil para mim. Quer dizer que não quer mostrar seu trabalho aqui? Você tem outras ofertas? É que faz apenas quatro meses que meu marido... Deve ser difícil para você, eu sei. Mas talvez isso possa ser uma nova etapa em sua vida. Não, o problema é mudar para Roma. Tenho que vender a casa, Roma é muito caro. Fique conosco no Hotel Regina, temos um quarto lá. Vou me assegurar que você e o bebê tenham um melhor tratamento aqui em Roma. Hoje à noite vamos conhecer o proprietário da galeria. Há muito tempo que ele quer conhecer você. Esta é uma operação com a marca inconfundível do Stavros. E confirma as informações com respeito às atividades dele. Precisamos descobrir quem paga por seus serviços. Estamos ansiosos para ouvir a sua análise desses acontecimentos. O que é um pouco estranho é que ninguém assumiu a responsabilidade. Local Barcelona. Os terroristas da Argelia agem. Eles não podem enfrentar estávros. Talvez seja uma vingança pessoal. Está trabalhando por conta própria. Não é o seu estilo. Por que faria isso? Ele é um psicótico e este é um afisonado. Estes grupos agem na Espanha. Estou com sua borboleta. O que você acha, Jack? Jack? Não. Não? Jack, estamos esperando o seu comentário. Não é Estamos. é um imitador. Não é ele. Já tive a minha chance com Stavros e também falhei. Foi meu último ajuste de contas. Agora ele está livre e é o preso nesta rocha. Você é nossa esperança. Foi o último a enfrentá-lo e é o melhor para agarrá-lo. E o que ele sabe sobre este lugar? Ah, não sei. É por isso que ele é tão perigoso. As agências o contratavam quando precisavam de alguém para fazer um trabalho sujo. Que ironia. Quando era nosso aliado, era considerado um herói. Trabalhando para outros, virou bandido. Vamos admitir, ele está ficando ultrapassado. Eu acho que vendemos o seu cisne. Tomei a liberdade de pedir o dobro do preço. Meu marido adorava aquele cisne. Ele achava que era uma vaca. Está em seu quarto. Você surgiu, Jack. Ouvi falar que tinha desaparecido. Quero uma mercadoria. Lamento, já fechamos. Acaba de abrir. <risos> Vamos conversar. Vou precisar de alguns brinquedinhos. Eu tenho um novo que você vai adorar. Deixe os bandidos em pedacinhos, é garantido. Experimente essa. Visor a laser. Ela é automática. Para essa você precisa de um coldre. Este é perfeito. Pode pilotar um avião. Como um pássaro. Mas prefiro ficar em terra firme. Tenho novas granadas por um bom preço. Trouxe grana? Eu pago depois. Ah, tem que esperar sete dias para receber a mercadoria. Muito obrigado. Sabe que vou pagar você. Desculpe, irmão, mas nada feito. Homem morto não tem crédito. Eu tenho o um número de três contas bancárias da CIA. Quando eu pegar a mercadoria, eu te dou os números das contas. Não sei, cara. Olho para você e só vejo problemas. Mas que diabos, eu adoro problemas. O que quer dizer com sem paraquedas? Meu invento é melhor que um paraquedas. Tem certeza que isso funciona? Claro que sim. Tem certeza? É claro. Tenho certeza que funciona. Mesmo? Mesmo. Olha, se você morrer no de reembolso. Confia em mim boa sorte obrigado Me dê a mão e dá o pé é o melhor que pode fazer Outra coisa, estou começando a gostar. Cuidado com essa. Isso é que eu chamo de estar com a bola toda. O que é com você, cara? Pirou? Você é mais louco, cara. Você é mais louco que meu cabeleireiro. Você já tinha testado essa coisa? Eu não preciso testar. Eu construí. Eu te encontro na loja. Talvez eu te dê os números das contas. O que quer dizer com talvez? Confia em mim! Quero ver! Já vou. Um momento. Não se atrase e não use esse carro. Está com alguns problemas. Cuidado com a pintura. Eu sugiro que cheque o hotel na Pona, em Roma. A dívida de, de seu... Obrigado. Estou protegendo meu investimento. Essa é a batida de seu carro. Isto é muito perigoso para mim. Não se atrase. Eu quero aqueles números carro. agora. Está com alguns problemas. Este carro não funciona. Eu preciso de um transporte para Roma. Você disse transporte? Tem alguns contatos por aqui. Franco, mantenha a linha. Vamos por aqui. Franco. Oi. Eu te falei, posso roubar qualquer coisa. Por que não roubou uma coisa maior? Achei que quisesse algo que não chamasse a atenção. Ah, isso explica suas roupas. Não, o que tem minhas roupas? Não, não, não. Você parece uma cenoura de brinco. Não, não. Malditas bicicletas. Saiam da frente! Estão tá no do caminho! Bateu, Estou com eles no radar. Pegaram a estrada para Roma. Isso bate com a última informação. A mulher de Queen está no Hotel Regina. Excelente. As coisas estão indo bem. Mas eu te amo. Amo oh, todas as garotas de Roma. Oh, A entrega é pelo fundo do hotel. Tem alguma coisa para Jack? Sim, Smith? senhor. Aqui está. Obrigado. Eu dizia que a entrega é pelos fundos do hotel. É, Isso estava esperando por você na portaria, Quinn. Bem, não parece uma bomba. Talvez seja os números das contas, Quinn. Adoraria receber. Aquelas contas são pura fachada. Estão vazias. Eu já imaginava. Por que mentiu para mim? Aposto que a colônia também não existe, certo? Não tem nada a ver com a colônia. Que diabos é isto? Isto é o ultrassom do meu filho. Stavros está com meu filho. Volte para Antuérpia. Terá seu dinheiro. Eu sempre pago. Queen, fique com o dinheiro. Por que não me contou antes? E você se importa? Sempre joga na defesa, não é? É hora de sair do banco de reserva. A melhor defesa é um bom ataque. Certo? Certo. Hum. Stavros faz as regras. Se não jogarmos o jogo dele, minha mulher e meu filho morrem. Todas as agências vão interceptar seu e-mail. Qual é o plano? Olha, eu não tenho um, mas Stavros não sabe disso. Ele vai fazer o que pensa que eu vou fazer. Ele vem atrás de você. E quando vier, vai nos levar direto a Catherine. Festa de Halloween de Stavros. Hotel Navona. Faça o trato. Veja só isso. Ah, Queen é esperto. Um homem muito sensível. Outra hora, outro lugar. Mas agora é tarde. Vou levar você para o hospital. Estará melhor lá. na posição. Senhor, dê uma olhada. Em posição repetindo. Isso é um circo. Estão todos aqui. Ali está o al Alguns agentes locais. Nada aqui. Até a polícia. Perdi contato. Minha nossa. Todo mundo está aqui. Repetindo, perdi contato. Desculpe. Ei, desculpe. vai andando, meu chave. Então, parece que seu plano não está funcionando. Paciência, ele virá. Se precisar de ajuda, tem um irmão. Você tem um irmão? Sim, tem um irmão na capela São Quem é esse policial a cavalo? Eu nunca o vi antes por aqui. Eu também. Não, Queen, é isso que ele quer. Sabe de uma coisa, Jack? Eu nunca quebro uma promessa. Nunca. Não quero que se preocupe. Eu prometo mandar um convite para o batizado do PT. Mas, por favor, vista preto. Deixe minha esposa aí. Fique comigo. Na verdade, Jack, eu acho que vou ficar com os três. Aguardando instruções. Tem os Tavros e Quinn. Tem os dois na mira, câmbio. Ei Vem! Vem! Vem! Vem! Você perdeu. Tem certeza? Uma chavaria de uma cesta de três pontos. Grande Hotel Regina. Você? Onde está minha esposa? Não sei do que você está falando, cara. Vou chamar a polícia. Eu chamo. Jack. Não se preocupe, Catherine. Tudo vai ficar bem. Eu não conheço você. Que esqueça até que dia hoje. Boa noite, Frank. Estou procurando um cara chamado. Eu não vi paredes assim antes. Que negócio é esse? Os ossos de nossos irmãos. Você é amigo do irmão Yas. Ele fez muita coisa pela nossa ordem, incluindo um computador central que é fantástico. E aí, cara? E aí, cara? Este é meu irmão Regulo. E este é meu irmão Ramuro. Este é meu irmão Quinn. Estes monges recolhem informações em Roma há mais de 500 anos. O sistema foi modernizado. Cyber monges. A receita que encontrou... Eles estão rastreando. Oh, sim. Mas o que significa isso? O que é isso? Ora. Oh. Internet. Cerca de 27 médicos prescreveram a mesma medicação nos últimos dias. Oh. Mas que coisa está acontecendo? É um sinal de fora. Vai entrar em pânico. Mas de onde é que veio isso? Posso? Mensagem chegando. Obrigado pelas bênçãos, Jack. Parem, ele está por aqui. Cara, essa velharia deve valer uma nota No sentido espiritual Estamos debaixo do rio Tibre Esta parte do túnel vai nos levar para a ilha do Tibre Esta é a única forma de chegar ao hospital sem usar a ponte Então é lá que Stavros vai colocar seus homens Ei. boa sorte Sim, boa sorte Obrigado a gente se encontra na internet, meus irmãos. Eu vou esperar pelo teu e-mail. Certo, empurre. Empurre. Isso, assim. Empurre. Empurre. Alguma coisa no meu bolso. E o que é que você tem? <risos> o que, que é isso? Minha moeda da sorte. E meu detonador da sorte. E meu explosivo da sorte. É isso aí. Comum com uma fita isolante. Preparação, meu amigo. Tem que ter a ferramenta certa para o trabalho preparado para qualquer coisa. Droga, o fio é curto. Preparação, não é? Vamos achar uma pedra. Você não se importa, não é? É por uma boa causa. Obrigado. É, errei a pontaria. Precisa praticar, sabia? Detesto praticar. Mas nunca perco duas vezes, irmão. Meu bebê. Preciso de tempo. Obede 60 segundos. Depois bate as duas mulheres. Cuida disso. Eles estão aqui. Eu escutei. Vamos! Marco, o que você está fazendo aí? Isso é um hospital. Não. É isso tia Eu sei onde eles estão. Vai buscar seu filho. Eu cuido dela. Obrigado. Me deve essa. Sabe, Jack? Posso chamar você de Jack, não é? Aposto que você não passa uma noite sequer sem fechar os olhos. E ver o rosto de meu filho. Vou dar uma chance de você salvar o seu filho. Se você sobreviver, vai conhecer seu filho. Se morrer. Eu o criarei. Homens são fortes, Jack. Mas os tigres são mais. Cuidado onde pisa, Jack. Não tem nada demais pisar em uma mina. O problema é tirar o pé dela. Não saia daí de jeito nenhum, tá legal? Eu volto já. O bebê está bem. Vamos sair daqui antes que isso tudo vá pelos ares. Cuide do meu filho. Eu cuido de Estavos. o seu pé. Você tem um pé grande, senhor Cui. Tome cuidado onde Parece que você dançou, estávamos. Espero que não se importe. Sei que teve um bocado de trabalho para acabar esses buracos e colocar essas marcas. Sei que minas não são baratas. Mas eu tirei algumas cruzes. Desculpe. Yas, atrás de você! Está todo mundo bem? Gostaria de me lembrar deste passeio. Me dê um souvenir. Corte um pedaço do seu cabelo. Ah, e da sua camisa. Quinn, deixa eu cuidar disso. Tenho um souvenir para ele. Minha moeda pode te trazer sorte também. Não vou te dar nenhum pedaço do meu cabelo, Sr. Goldsmith. <risos> o senhor é um mago, Sr. Yaz. Agora é a minha vez de desaparecer. Tchauzinho. Tchauzinho. Aposto que vão me culpar por isso. Só quero ver quanto vai me custar.